da nossa série de vídeos iniciando no Clash of Clans dessa vez voltando com a Facecam, vocês pediram no último vídeo, então eu achei melhor voltar pra ser como eram os episódios anteriores mas ainda fica aí a quesito do feedback de vocês nos comentários então se você não quer ver minha cara feia aqui, só deixar aqui nos comentários eu vou ver quem, qual, qual for a maioria pra gente fazer democraticamente pra gente poder decidir se fica ou se sai a webcam e chegamos em um ponto crítico aqui no nosso centro de vila nível 7, pessoal. Porque olha só, eu atualizei a maioria dos muros e estou finalmente caminhando para o centro de vila nível 7, full. Quando eu digo full, pessoal, eu quero mostrar isso daqui para vocês. Lembram? No último vídeo eu não, eu falei que talvez eu não conseguisse colocar meu Rei Bárbaro para nível 5. Olha só, além de ter colocado ele para nível 5, eu ainda estou com 18 mil de elixir negro pronto para. praticamente pronto para atualizar o meu corredor para o nível 2 que também reflete aí o nível máximo de laboratório pro nosso centro de vila nível 7. Galera, é muito interessante porque antigamente, quando eu fiz a primeira série começando a Vila do Zero isso era muito difícil de você conseguir, a não ser que você fizesse o seu farm direcionado exatamente pro Elixir Negro então a gente tá chegando aqui em um momento que falta, deixa eu ver aqui, vamos ver quantos muros tem pra gente terminar. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 muros, a gente falta pra terminar ou seja, 1600 de ouro e chegamos num momento aqui também que estamos com 19 mil de lixir negro falta mil de lixir negro a gente finalmente ter o nosso corredor de nível 2 então eu achei muito interessante realmente a Supercell conseguiu balancear isso muito bem no centro de vila nível 7 uma coisa que ainda não está muito bem balanceado é a questão do Elixir. Vocês estão vendo aqui, eu estou com 3.260.000 de Elixir, né? Por que, que eu estou com esse Elixir? Eu, na verdade, eu estava com 4 milhões de capacidade máxima, só que... Deixa eu mostrar só meu histórico de ataques para vocês. Olha isso daqui, galera. Eu estou fazendo ataques full dragão. Por que, que eu estou fazendo esse ataque full dragão? Primeiro, porque fica mais fácil de eu farmar Elixir Negro... Segundo, porque fica mais fácil de eu farmar ouro, que é o que eu preciso para de fato, maximizar meu centro de vila nível 7. Eu consigo, obviamente, em outro centro de vila nível 7, 100% em praticamente todos os ataques. Deixa eu mostrar um aqui que foi é, com bastante recurso para vocês verem, ó. Centro de vila nível 7 todo abandonadinho, muito fácil de você conseguir farmar, com 10 dragões, um feitiço de cura e 2 de fúria, simples assim. A grande questão aqui é que eu tô tendo que usar esses dragões porque eu tô precisando gastar o meu elixir né, para eu não ter tanto elixir sobrando assim, e quando eu saio, por exemplo, eu vou dormir, quando eu volto, eu coleto ali os meus, é, meus coletores elixir, além do, do, do, próprio bônus da vila, e também, obviamente, do, do elixir que eu farmo né, esses, esse elixir, eu acabo sempre oscilando ele ali, entre 3 milhões e meio e 4 milhões, então eu sempre fico batendo ali no teto de 4 milhões e voltando, então, nem com o uso de ataques full dragão eu estou conseguindo gastar todo esse elixir Antigamente, né, em um, um período de tempo, você poderia atualizar os seus muros de nível 6 para nível 7 usando o elixir Depois disso a supercell mudou e só colocou os seus muros de nível 9 para o 10 Para você, é, acho que é 8 para 9, na... é, acho que é do 8 para o 9 para você colocar com o elixir Então eu achei assim, caras Tá sobrando muito Elixir pra Centro de Vila nível 7 Tá sobrando muito Elixir pra Centro de Vila nível 8 E eu acho que aquela medida antiga que eles tinham liberado pra você atualizar seus muros Utilizando Elixir desde o Centro de Vila nível 7 não é nada mais justo, talvez de fato você conseguisse né, progredir no centro de vila, de vila nível 7 e nível 8 muito mais rápido com isso e talvez não seja a intenção deles, né? porque quanto mais tempo você passa no centro de vila, maior a chance de você comprar gemas para aquele centro de vila, então é muito importante a gente ter isso em mente, talvez as questões aqui sejam financeiras e não de fato no gameplay Mas quem sou eu pra falar alguma coisa Enfim, finalmente temos o nosso Centro de Vila Nível 7 full Na verdade não temos necessariamente o Centro de Vila Nível 7 full Mas eu acho que dentro dessa semana Eu ainda consiga Olha só, o que, que eu preciso fazer aqui? Eu preciso farmar 2 milhões de ouro para colocar meu centro de vila nível 7 E é o meu próximo passo, eu já ia falar isso pra vocês Eu não vou atualizar aqui, ó, esses muros de nível 6 Por quê? Porque quando eu vou atualizar aqui o meu centro de vila nível 7 pro 8 Eu demoro 8 dias E durante esse período de 8 dias, o que, que eu vou ficar fazendo? Bom, eu vou ficar com muita tranquilidade Farmando todos esses muros que faltam Além disso, vou terminar de atualizar o meu corredor também. Ele vai ficar pronto mais ou menos aí na época do meu centro de vida nível 8. Também vai demorar 8 dias. E o restante do tempo, o que, que eu vou fazer? Eu vou... Juntar elixir para quando eu chegar no centro de vila nível 8 Eu já ter uma quantidade boa Na verdade não de elixir né De recursos de modo geral Tanto de elixir negro, elixir e ouro Então quando eu chegar no centro de vila nível 8 Eu já vou poder comprar as principais construções novas Colocar os meus muros aí Quem sabe no nível 4, no nível 5 para já poder montar um layout legal no centro de vila nível 8 E eu espero vocês nesse período de Tempo, então agora vocês já sabem O próximo episódio vai demorar talvez um pouquinho aí, Cerca de uma semana, porque eu preciso Além de poder farmar isso daqui, eu preciso também Do tempo de atualização, então eu volto No próximo episódio, já no centro De vila nível 8 inicial, pra gente saber Quais as prioridades tomar Quais as primeiras é, construções Que a gente deve fazer, talvez já montar O nosso primeiro layout, enfim Eu espero que vocês estejam gostando da retomada da série Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever, caso você ainda não seja Inscrito, quase que eu quebro meu iPad, ele já, já está todo quebrado, não é um iPad, isso aqui é um tablet. Enfim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, seu feedback aqui nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. O que eu posso melhorar. O que vocês acham que eu devo fazer. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais uma vez. Eu falei isso 3 4... E até a próxima.